Olá estudantes, bem-vindos à videoaula do módulo 1 da disciplina Gestão de Marcas. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. O módulo 1 dessa disciplina tem como título Segmentação e Seleção de Mercados Alvos. Ele é subdividido em duas unidades, a unidade 1, Segmentação de Mercado, e a unidade 2, Seleção de Mercados alvos o objetivo de aprendizagem deste módulo é compreender o conceito de segmentação e os procedimentos para a seleção de mercados-alvo. E o texto base é o capítulo 9, a primeira parte dele, da página 269 a 289, do livro Administração de Marketing, do Cotter e Keller, que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Vamos lá. Então segmentação, o que está relacionado com isso? Quando nós vamos atender um mercado, nós temos que entender que o mercado ele pode ser subdividido em grupos menores. Então, as empresas dificilmente conseguem atender todos os clientes de um mercado, porque nós temos pessoas de características muito distintas que estão juntos. Então, isso não é possível. Por conta disso, a gente pode fazer subdivisões desse mercado. Essas subdivisões são chamadas os segmentos, de maneira que a gente consiga desenvolver os melhores, os melhores planos de marketing uh, relacionados para cada segmento. Um segmento, então, consiste em um grupo de clientes que compartilham um conjunto semelhante de necessidades e desejos. Então, dentro de um mercado diversificado, como temos na figura aqui, várias cores simbolizando vários perfis diferentes. Se eu tento atingir todos de uma vez só, o que vai acontecer, provavelmente, é que as minhas estratégias elas funcionem com uns, mas não funcionem com outros. Então, ao segmentar o mercado, eu divido ele em grupos que são homogêneos, que têm características semelhantes entre si, e assim eu posso atender cada grupo separadamente. Lógico, se esse for meu objetivo é, como gestor. Mas a primeira coisa é entender quem é o meu mercado e como ele pode ser subdividido. Para essa divisão, nós temos algumas bases. A primeira maneira de dividir o mercado é pela base geográfica ou segmentação geográfica, que, como o próprio nome diz, né, pressupõe a divisão do mercado em diferentes unidades geográficas. Então, por questões regionais, países, estados, regiões, ou mesmo cidades e bairros dentro das cidades. Então, se pensarmos, por exemplo, no Brasil, nós temos aí um país muito grande, com diferentes culturas dentro de cada, cada lugar. Então, eu posso fazer uma, uma segmentação geográfica, trabalhar, por exemplo, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, atacando cada região como se fosse um segmento específico. Então, algumas abordagens combinam dados geográficos com dados demográficos, assim como Outras descrições mais detalhadas para consumidores específicos. Então, a primeira maneira de dividir o mercado é via uma base geográfica, baseada na região onde o consumidor está localizado. Outra base para segmentação é a segmentação demográfica. Então, na segmentação demográfica, o mercado é dividido por variáveis como idade, tamanho da família, ciclo de vida, sexo, ou gênero, renda, ocupação, grau de instrução, então as variáveis demográficas são as variáveis relacionadas às características das pessoas, então se eu quero pegar dentro de uma região específica, por exemplo, então vou segmentar com uma base geográfica, a cidade de Campo Grande, dentro da cidade de Campo Grande eu quero trabalhar com pessoas jovens, de 18 a 25 anos, por exemplo, então, essa característica de ser jovem, a idade, isso é uma base demográfica. E dentro disso, nós temos várias outras características que podem ser utilizadas para que a gente possa ter um segmento cada vez mais específico. Então, eu posso pegar alguém jovem, com uma renda específica, só mulheres ou só homens, que fazem faculdade, que são de determinada religião, por exemplo. Então, eu tenho uma divisão cada vez mais é fechada. Quanto mais fechado isso for, mais específico é o meu segmento e mais condições eu tenho de atendê-lo de maneira adequada. E mesmo quando o mercado-alvo ele, ele não tem como foco uma segmentação demográfica, a gente utiliza essas variáveis para descrever os públicos. Então, eu tenho na região de Campo Grande tantas pessoas com tanta idade ou de, que são casadas, solteiras, enfim. Então, a gente sempre utiliza essas variáveis também no processo de segmentação principalmente porque elas são fáceis de mensurar. Então, é uma característica desse tipo de variável que facilita a sua utilização. Uma terceira base para segmentação é a segmentação psicográfica. Então, nesse caso, os consumidores são divididos em diversos grupos com base em traços psicológicos, traços de personalidade, estilo de vida e valores. Então, isso aqui é um avanço em relação às características demográficas. Então, na característica demográfica, eu observo questões mais gerais das pessoas. Na psicográfica, eu vejo questões relacionadas à psicologia, à maneira que as pessoas pensam, sentem, aos traços de personalidade, então, se eu sou mais analítico, pragmático, expressivo, então, essas características mais específicas do consumidor também podem ser utilizadas para a segmentação. Percebam que, conforme a gente vai avançando, eu tenho cada vez um retrato mais próximo e fiel de quem é o consumidor e daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente, daquilo que ele quer. Pensando hoje em todas as ferramentas que nós temos para marketing digital e a quantidade de informações que são coletadas da gente todos os dias... Não é tão difícil assim conseguir ter uma segmentação psicográfica. Podemos utilizar e observar os grupos que a pessoa faz parte, os comentários que ela faz, os posts que ela curte. Então, são maneiras de a gente tentar, de alguma forma, observar questões de traços de personalidade, de valores, de pensamentos que as pessoas têm. Então, é mais uma maneira de segmentar. Percebam que não é não é necessário escolher uma ou outra maneira de segmentar, podemos ir acrescentando camadas, né? então, uma segmentação geográfica, com questões demográficas e também questões psicográficas, isso pode ser feito sem problema nenhum, logicamente vai ficando mais complexo, mas também nos permite ter um resultado que seja mais, é, mais completo também. E uma outra base para segmentação é a segmentação comportamental. Então, como o próprio nome diz, na segmentação comportamental, os consumidores são divididos em grupos, segundo o seu conhecimento, atitude, uso ou reação a um produto. Então, ao comportamento que ele tem em relação a um tipo de produto. E nós temos a questão das bases múltiplas. né? Então, combinar diferentes bases comportamentais podem proporcionar uma visão mais ampla e consistente de um mercado e dos seus segmentos. Então, percebam que quanto mais variáveis, quanto mais informações, quanto mais características eu utilizo dos meus consumidores para gerar os segmentos, para poder dividir o mercado, mais específico ele vai ficando e, portanto, eu consigo atingir ele de maneira mais efetiva. Né? Se eu sei quem é a pessoa, onde ela mora, o que ela sente, o que ela pensa, e aqui, no caso, como ela se comporta, tem grande chance de eu conseguir ofertar um produto, construir uma marca que seja realmente aquilo que vem atingir ou suprir as necessidades desse público ou desse segmento específico. Então, outra maneira também de segmentar é a segmentação comportamental. Pensando do ponto de vista prático, é, ao falarmos de comportamento e uso de um produto, então, por exemplo, o seu cadastro, o seu histórico de consumo, né? por exemplo, no iFood, você faz lá uma série de compras, isso vai ficando registrado. Então, isso é um padrão comportamental. Né? Então, eu tenho condições de saber qual é o tipo de comida que você gosta, que você pede, os dias da semana, quanto você gasta. Então, tudo isso são informações que podem ajudar a entender melhor o mercado e construindo esses segmentos. Né? Sempre pensando no quê? Ao ter um segmento, eu tenho uma visão mais clara do meu público-alvo. Trabalhar com o mercado como um todo é muito difícil. Se eu tenho uma visão mais clara do meu público-alvo, e o segmento permite isso, eu consigo ter ações mais efetivas, que vão ser mais baratas, mas que vão ser efetivas da mesma maneira. Aqui nós temos um, um exemplo de segmentação comportamental com base no produto. Então, por exemplo, temos o nosso mercado-alvo. Eu posso dividir em pessoas que conhecem e que não conhecem o produto. Quem conhece, eu posso dividir mais uma vez. Então, você conhece, você já experimentou? Não experimentei. Aí por quê? Porque tem uma opinião negativa, é neutro, ou não experimentei, mas tem uma opinião favorável. Então, aqui eu tenho uma subdivisão. Entre aqueles que experimentaram, eu também posso ter divisões. Então, você experimentou, você rejeitou o produto, você ainda não repetiu a compra, ou você repetiu a compra, gostou e repetiu. Então, eu vou subdividindo com base no uso, com base no comportamento diante do produto. Entre as pessoas que repetiram a compra, eu também posso dividir. Então, você se tornou fiel à marca... Ou não, sou infiel à marca. Ou ainda, sou fiel, mas a outra marca. Experimentei, mas sou fiel à outra marca. Então, eu tenho essa divisão. E para quem é fiel à minha marca, eu consigo saber o seguinte. Ah, você é um light user, um medium user ou um heavy user? Ou seja, você compra com muita frequência, de vez em quando ou quase nunca. Né? Qual que é a sua frequência de compra, de consumo, quanto você gasta com o meu produto? Então, aqui é uma maneira muito interessante você ir subdividindo, subdividindo o seu mercado, Uh, pensando simplesmente no padrão de compra, padrão, padrão de consumo. e Pensando hoje em compras que são feitas online, via cartão ou aplicativos, não é difícil a gente ter esse tipo de histórico disponível para a nossa tomada de decisão. A nossa unidade 2, Seleção de Mercados Alvo, tem como texto base a continuação do capítulo 9 do livro Administração de Marketing do Kotler e Keller. Então, a parte 2 desse capítulo completa a nossa unidade 2 desse primeiro módulo. Aqui, o foco é o processo, então, de seleção do mercado-alvo. Então, falamos primeiramente sobre segmentação né, e as bases para segmentação. Ok, e depois, quais são as etapas? O que, que eu faço com isso? Né? Então, a primeira etapa é a segmentação baseada nas necessidades. Então, a gente vai agrupar os grupos de clientes ou segmentos de clientes baseados em suas necessidades semelhantes. E necessidades aqui, pessoal, leio se todas as bases que a gente viu. Então, questões regionais, demográficas, psicográficas, comportamentais. Eu vou aqui dividir o mercado. Feito isso, eu vou identificar o segmento com base naquilo que eu consigo atingir. Então, para cada segmento vai ter um conjunto de necessidades. Eu tenho, então, de determinar quais são as características desse segmento e fazer um retrato desse segmento. Depois disso, eu preciso mensurar a atratividade desse segmento. Então, esse segmento ele é atrativo para o meu negócio, né? e é sempre importante que eu use critérios pré-determinados dessa atratividade. Pode ser aqui, por exemplo, o tamanho do mercado, se eu tenho acesso ou não, se é um público que eu conheço, se é alguma coisa que vem realmente ao encontro do meu produto. Então, é que eu tenho que medir essa atratividade do segmento. Seguindo nas etapas, nós temos também a rentabilidade do segmento que é o que o próprio nome fala. Né? Então, eu vou determinar se esse segmento é rentável ou não e se essa rentabilidade é ou não suficiente para o meu, para o meu planejamento, para aquilo que eu quero, para a minha meta. Em quinto lugar, eu vou posicionar o segmento. Né? Então, para cada segmento, eu posso criar uma proposta específica de valor. Né? Lógico, pensando nos segmentos que eu tenho interesse, né? não vou fazer isso para todo o mercado. Mas vamos supor que eu dividi o mercado e identifiquei quatro segmentos. E desses quatro segmentos, eu entendi que dois são rentáveis para mim. Então, para esses dois, eu vou trabalhar o posicionamento, criando uma proposta de valor específica para esse segmento. O sexto passo, ou sexta etapa, é o teste crítico de segmento, que eu vou criar simulações para testar, de fato, a atratividade das minhas estratégias. E, por último, né, a gente faz o desenho da estratégia do mix de Marketing, que é todo o desenho da minha oferta de valor. Né? Logicamente, essas etapas mais adiante, vocês vão aprender ao longo dessa disciplina e das demais do curso. Mas aqui é uma visão geral de como eu trabalho com o segmento depois que eu já consegui uh, mensurá-lo, que eu já consegui identificá-lo. Os critérios para segmentação, é, nós já temos lá, então, nós temos a base para definir o segmento. Além disso, eu também tenho alguns critérios para definição, se eu vou ou não atingir ou atender aqueles segmentos. Então, um primeiro critério é a questão da, de ser mensurável. Então, você consegue mensurar o segmento? Ele é, ele é mensurável? Ou eu identifico que tem um público-alvo, só que ele é tão específico que eu não tenho acesso, eu não consigo falar, são pessoas que não tem, eu não tenho informação, então eu não consigo ter dados suficientes para poder conduzir é, o meu processo de segmentação. Ele é mensurável ou não? Ele precisa ser mensurável, tem que ter algum tipo de informação sobre ele. É, segundo ponto, substanciais. Então, o segmento ele é grande o suficiente, ele é rentável o suficiente para você atendê-lo? Ou não, eu identifiquei um público que é tão específico, é um produto tão novo, que eu tenho pouquíssimas pessoas interessadas e não tenho, então, um volume de dinheiro suficiente para poder movimentar o meu negócio. Então, tem que ser substancial. Ele é acessível? Então, você consegue acessar esse, esse segmento? Você consegue entregar o seu produto para esse segmento? Você tem acesso a ele? Quarto ponto, ele é diferenciável? Então, eu consigo diferenciar um segmento do outro? Lembre-se sempre. Cada segmento é um grupo específico dentro do mercado. Um é diferente do outro? Eu consigo ver isso claramente? Tem que ser diferenciado. E por último, tem que ser acionável. Ou seja, as minhas estratégias têm que conseguir atingir esse público. Né, aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho como prática, tem que conseguir causar algum tipo de efeito nesse público. Então, são cinco critérios para segmentação, né, depois que eu já defini quem são os grupos, utilizando aquelas bases que a gente já conversou, eu vou agora mensurar se vale a pena ou não trabalhar com segmento. Então, mensuráveis, substanciais, acessíveis, diferenciáveis e acionáveis. E quando eu vou definir, então, o nível de segmentação que eu vou trabalhar, a gente sempre pode pensar o mercado como um contínuo, que vai do mercado de massa até a customização. Mercado de massa é quando eu quero atingir todo o mercado. Então, eu falo com todo mundo, vendo o produto para todo mundo. Né? Esse é o mercado de massa, quando eu não tenho nenhum tipo de diferenciação. Né? É como a gente fazer, por exemplo, uma propaganda no intervalo do Big Brother. Então, é uma propaganda que é para massa. Várias pessoas de vários grupos, vários segmentos estão lá observando aquilo. Né? É uma escolha. Né? E eu posso ir uh, definindo cada vez mais o segmento. Então, eu posso ter os segmentos múltiplos, então eu divido o mercado e decido atender alguns segmentos, sabendo que cada segmento é um público específico, um produto específico. Depois disso, eu tenho o segmento único, então eu vou trabalhar com um segmento que tem lá um perfil específico. E eu tenho na outra ponta os indivíduos como segmento ou a customização, que é entender o seguinte, cada pessoa ela é única. Então, ela faz parte de um grupo, que ela é mais próxima, que é o segmento, mas ela é única. Então, eu posso também buscar uma estratégia de customização, ou seja, trabalhar com cada pessoa naquilo que ela quer. É né? um produto completamente específico. Hoje, a gente tem muito isso pensando em questões de propaganda, de comunicação. Então, quando você entra na página, por exemplo, do seu do site da Amazon, ela tem lá mais ou menos uma carinha para você, com os produtos que você costuma que você costuma pesquisar, né, que você já comprou. Então, ela é direcionada para você. Então, a gente caminha hoje com algumas marcas, algumas empresas, para o mercado de customização, onde cada pessoa vai ter o seu, a sua necessidade atendida, atingida de maneira é, específica, personalizada, tá? Mas aqui, pessoal, é uma escolha, né? Não tem um desses que é melhor do que o outro. Logicamente, quando eu caminho para customização, é algo mais específico. Mas pode ser que eu entenda que, por algum motivo, que eu quero trabalhar com segmentos múltiplos ou até eventualmente com alguma cobertura total do mercado para algum produto específico. Isso também pode acontecer. E por fim, pessoal, pensando em segmentação, sempre é importante a gente conversar sobre questões éticas na escolha desses mercados. Né? Então, a segmentação de mercado pode gerar uma controvérsia quando os profissionais tiram vantagem injusta de grupos vulneráveis ou desfavorecidos. Ou ainda quando promovem produtos potencialmente prejudiciais, né? Em especial aqui é uma preocupação com as crianças. Então, quando a gente fala de segmentação, é definir um público-alvo específico, um grupo que eu conheço bem, e por conhecer bem, eu tenho condições de ofertar produtos de maneira mais eficaz. Então, pode ser que eu venda um produto que possa ser potencialmente prejudicial, ou pode ser que eu faça algum tipo de campanha que prejudique aquele público. Né? Eu posso Tem toda a questão da criança ser influenciável, a questão do consumo em relação a isso. Então, quando a gente fala de segmentação, são várias ferramentas muito interessantes para que a gente possa ter uma, uma estratégia mercadológica mais efetiva. Mas sempre eu tenho que pontuar a ética e pensar também no bem-estar do meu público em todo esse processo. Então, dessa forma, nós vamos aqui encerrando a nossa videoaula do módulo 1 da nossa disciplina de gestão de marcas. Espero que todos vocês tenham, tenham gostado, tenha sido um momento proveitoso para vocês, e é isso, até o nosso próximo vídeo.